Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre ambas marcas, mas primeiro eu quero mostrar para vocês uma coisa que vira e mexe alguém sempre me pergunta, então vamos mostrar hoje para vocês. É, aqui, histórico, ganhos e perdas, últimas 24 horas. Então, nas últimas 24 horas eu ganhei 172 reais, beleza? Só para você ter uma ideia que as estratégias que eu posto aqui eu utilizo. Óbvio que eu não uso todas todos os dias, mas é importante você ter várias estratégias, porque quando uma estiver ruim, você vai lá e usa a outra, É dificilmente duas ou três vão estar num dia ruim. Fechou? Bom, dito isso. É, eu vou deixar na descrição meu grupo free, eu não tenho mais grupo VIP, tá? É, não rolou para mim ficar administrando, eu já falei em outros vídeos que eu também trabalho CLT, então é muito trampo para eu ficar fazendo. Então, eu vou botar lá o grupo free, aqui na, na descrição, sempre que der eu vou soltar as entradas, hoje eu soltei quatro entradas lá e bater as quatro. É, Nessa, uma das entradas foi nesse método que eu vou mostrar aqui para vocês, mas a outra que bate mais, que é a Premium, eu tô vendendo ela, então você vai pagar R$30,00 uma vez na vida por Pix, no Pix vai estar aqui na descrição, no WhatsApp, e você vai conseguir operar sozinho, que é o jeito que eu opero, hoje eu consegui operar, so, hoje eu operei sozinho, né, baseado no meu site de análise, que eu vou mostrar para vocês também, e aí deu, deu esse resultado aqui, fechou? Então, só para fechar aqui a minha estratégia, você precisa de um site de análise, tá? Pode ser qualquer um, se você não tiver nenhum, vou deixar o link do que eu uso, que é esse aqui, como recomendação para vocês, fechado? Bom, então vamos lá. Esse aqui, esse aqui é o site de análise que a gente vai usar como base. Vamos aqui para a cara dele, para o começo. Aí você vai vir aqui em horário, você vai pôr multi horários. Você vai selecionar modo... Eu vou deixar no modo aqui em compacto, porque fica mais fácil para ver quem está no celular. É, você vai vir aqui e selecionar quatro gols. Aí você vai selecionar três a um pro visitante, beleza? Aí você pode voltar aqui e selecionar base marcas, beleza? Aqui, qual que vai ser a nossa entrada? A gente vai pegar esse jogo como base e vai entrar fazer aqui. Entrada 40, 43, 46, 49. Deixa eu até ver se bateu, que liga que essa aqui é Copa. Se não tiver batido, eu já entro aqui com vocês, que a ideia é fazer a entrada ao vivo. Copa. Ixi, Copa. Oh, Copa 40, 43. Ixi, 40, 40 bateu, 43 também bateu. Vocês viram que o negócio é bruto, né? Vamos lá, aqui, euro 41. Opa, euro aqui. Euro 41 também bateu ambas. Esse, esse, esse, esse método aqui tem mais de 96% de aproveitamento, cara. É surreal. Bom, enquanto eu vou explicar aqui, Daqui a pouco eu procuro um jogo, mas eu vou mostrar para vocês que é o seguinte. Você vai achar um jogo aqui, nesse mesmo jogo aqui que tá aqui, ó você vai achar um 3x1, aí a sua entrada vai ser em cima. Nesse caso aqui vai ser 40, 43, 46, 49. É aqui que você vai entrar. Que Você viu que essas duas que a gente ia fazer aqui já bateu. Eu vou pausar o vídeo, porque o 3x1 é um placar tão comum. Então ó, vai dar para fazer a entrada aqui, por exemplo. Ó. Na Premiere, no 21, 24, 27, 30. Deixa eu ver se tem algum mais próximo. Ah, na Premiere, na Euro. É, a entrada vai ser aqui, na Premiere 21. Eu vou pausar o vídeo, porque Premiere 21 vai demorar pra caceta, quase uma hora. Eu vou pausar e a hora que eu estiver chegando, eu volto aqui. E aí eu faço a entrada que eu quero explicar, quero testar uma, algumas coisas. É, que eu acho que pode dar muito bom e eu vou testar com vocês, tá? Então, daqui a dois segundos para vocês eu volto aí. Até mais. Bom, galera, ainda faltam 20 minutos, né? 17 minutos para o nosso jogo começar. Vou mostrar aqui para vocês, que tem bastante tempo, vou explicar com bastante calma, qual que é o mercado. Tá? Se você não sabe, o mercado de ambas marcam é esse daqui, que paga uma molde de 2 normalmente, tá vendo? É... Então é esse mercado que é a entrada principal, se você é meio básico, só vai nesse daqui. Tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no ambas marcam com 1 um Beleza, vou entrar aqui para o United e sim, eu já explico o que que é, com um Real também, Everton e sim, um Real também, você vai te deixar, e empate e sim, um Real também. E aí eu vou fazer uma proteçãozinha marota, só por um desencargo de consciência. No 0x0, porque se o jogo, se não bater for 0x0, a, a gente vai ter lucro e continua com, com caixa para continuar, né? para fazer mais entrada. Então, o que, que é isso aqui? United e Sim. Se o United tem que ganhar o jogo, os dois times marcarem. Então, pode ser 2x1, 3x1, 3x2, 4x3, 4x2. Enfim, o time tem que ganhar e os dois times tem que fazer o gol. O Everton, a mesma coisa, ele tem que ganhar e os dois times fazerem gol. E o empate aqui, se for 1x1, 1, é a mesma coisa. Se for 1x1, a, 1, a gente vai ganhar 1x1, é, a, 1, a gente ganha o molde de 5. Se o Everton ganhar de 2x1, 3x1, por aí vai o molde de 750. E o United ganhar, a gente ganha o molde de 5. E se for 0x0, a, 0, a gente ganha o molde de 11, que paga tudo isso, fechou? Então vamos esperar o jogo, daqui a pouquinho eu volto. É isso galera, bom, vamos lá, faltam 20 segundos, depois de 10 horas aqui esperando para esse jogo começar. Ô Beth, ajuda nós, hein, 15 anos aqui esperando esse jogo, hein, mano. Vamos lá, tem vindo numa... Sabe quanto não, o jogo já vai começar, depois eu, depois eu mostro, vamos lá. Então a gente precisa de pelo menos um 1x1, 1, ou 0x0. Tor 0x0 também pela proteção que a gente fez. Também dá bom. Mas o ideal é que o Everton ganhe, né? Porque a ódio é maior. Mas vamos ver o que vai rolar. Bom, vamos lá. Pênalti pro Everton: 1x0. Se sair mais um gol do, gol do United, já deu bom pra gente. Aí é só a gente esperar. Uh! Gol do Everton de novo. Agora é um do United. A gente precisa de um gol do United. Acho que o Everton vai golear, hein? 3x0 Everton. Só um golzinho do United a gente precisa. 4x0 Everton. É, não sei se vai bater. Não tá com muita cara. Caralho, que atropela, meu amigo. 5x0. Vamos, ao Everton. O Nighting de honra. Xiii. Caralho, 6x0, hein? É, esse não vai é bater, vai ter 7x0, sei lá. Caralho, 7x0. Bom, galera, eu vou, eu vou fazer a cobertura aqui, então vamos lá. Vou entrar aqui com 2, beleza. Aqui com 2. Beleza, aqui com 2. Se a Beth deixar, né? Aqui com 2. E no zero a zero, vamos ter um realzinho só para garantir. Beleza. Lembrando que eu não estou nem fazendo a conta certinho, tá? Para ver se vai dar lucro, se não vai. A ideia é mais mostrar para ver se bate mesmo. Eu acho que tá, tem uma chance alta de bater. O que eu ia mostrar para vocês naquela hora era isso daqui. Está vendo? O Premiere só bateu três vezes até agora o ambas. Bateu aqui antes, aí não bateu aqui no 21 que foi o nosso jogo. Nossa entrada é aqui, né? 21, 24, 27, 30. Então, 21 já foi, agora 24, 27, 30. Caramba, 7 a 0 velho. <risos> é... Agora é um do Newcastle que já dá green pra gente. Eu preciso fazer, eu devia ter feito a conta, né? Pra entrar direitinho. Caramba, vamos pegar mais uma goleada, velho. Bora Newcastle, faz um golzinho aí pra nós. o um. cachorro latindo, não sei se vai sair aqui no vídeo beleza, bateu, vamos esperar para ver quanto que vai dar eu vou fazer a conta dessa vez para ver se a gente vai sair no lucro, no prejuízo porque eu deveria ter feito a conta direitinho, né? mas não fiz É, eu acredito que o, a Zebra seja o over né? Então, talvez esteja pagando mais. Então, vamos ver aqui. 3x1. Maravilhado, deu lucro. Só pelo que já bateu aqui, deu lucro. Agora, vamos às contas. Vamos lá. Minhas apostas resolvidas. É, deixa eu achar aqui. Cadê? A gente começou aqui no... Beleza, a gente começou aqui, exatamente aqui. Então, para abrir as apostas, para ficar mais fácil a gente fazer a conta. É, vamos lá. Dá melhor eu fechar, né? Vamos fechar. Fechado é mais fácil de, de calcular. Eu tenho sim, não sim. Ah, beleza. Bom, então a gente começou aqui. Aqui, beleza. Vou deixar assim para ficar mais fácil. Então a gente gastou 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10, é, 10, 2, 4, 6, 8, 9, a gente gastou 19, né? Acho que foi isso, deixa eu fazer a conta de novo, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é, isso, a gente gastou 19 reais e ganhou, aqui deu 20, 10, mais 10, 20, 3, 60. É, se eu tivesse feito com, contando mesmo direitinho, ajustando a odds teria dado um lucro maior. Mas o intuito aqui não era nem mostrar o lucro em si, nem nada disso, era só para vocês verem que essa análise aqui bate bastante, que é você achar um 3 a 1, e na linha de cima, eu acho que está tá diferente, deixa eu, deixa eu mudar aqui para ambas marcas. Então você tem que achar um 3 a 1, cadê a primeira? Achou um 3 a 1, Aí é aqui, 21, 24, né? na próxima hora. E um desses quatro jogos, a chance de bater um over, um, ambas marcam, é enorme. Aqui, ó, nesse, na, na Premiere, essas é últimas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes que aconteceu na Premiere, bateu. Deu ruim. Espetáculo, né? Chegou até aqui, obrigado pela moral. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, aquele abraço.